mais e cara mais engraçado e beleza bem-vindo a mais um vídeo como é que você tá se tá bem eu espero que sim eu tô muito bem graças a Deus e é isso aí mano vamos assistir mais um FF na parada, o pai tá ficando bom, hein, mano? Esse vídeo aqui vai impressionar você, pode ter certeza. É minha primeira... Mano, minha primeira vez jogando squad. Eu acho que eu me dei bem, velho. Lógico, o pessoal do squad também era novo. Então a gente tentou, tá ligado? Fazer uma paradinha legal. Mano, eu tenho certeza que vai dar bom, beleza? Então é isso. Tamo junto. Se você gosta desse tipo de conteúdo, clica aqui no botãozinho de gostei. Se inscreve se não for inscrito. 4 mil. falta muito pouco, mano. Ajudando 4K. Conto com você, beleza, mano? Então é isso. Bora lá, vamos assistir... O nosso esquadrão aí suicida. O esquadrão suicida. Foi. Foi pesado. Vamos lá. Será que nós é, ganha? O Luca na. O Luca acho não pro sim, Luiz. aqui aqui acho que vai pegar muito o É, né? Ué, eu que sou o líder, eu vou cancelar. Vamos seguir o Luiz. Vamos, seguir o, vamos seguir o Under. Ó, oh, ó, oh, ele marcou. Pula, viado. Pula aqui, ó. Nossa, ele não sabe o que ele tá fazendo, mano. Ah, foi eu o João? Tô descando, tô descando. Tô discando, eu tô vendo. É tô tá A gente é um squad de três. Esse, esse canto aqui ele é muito bom, porque ele tem um bocado de coisa. Aqui um é onde eu caio. Um aqui é onde eu costumo cair, tá ligado, véi? E aí, Luca? Caraca, voltou, bicho? Mentira, mano. Mano, eu tô trombando uma pá de mochila aqui. tô trombando. Eita, bexiga. Tô aqui com Caiu a luz, mano. mano bugou. Eu não consigo pegar minha arma. Acredita? Ah, eu troquei o botão, viado. Eu não tô vendo o mapa, viu? Porque eu tô... Derrubei aqui. O cara aqui de azul. Matei lá embaixo. Matou de azul? Não sei quem era, não, viado. Eu sei que eu matei um lá embaixo. De capa. É. Eu troquei os botões é. e nem lembrava, mano. Pegou a kill do cara, o, capitão, o tava matando. Capa, que é Nossa, famoso, bicho. Três tiros na cabeça, direto, um atrás do outro. Outro mundo, né? Falei. Opa. Derrubei, derrubei. Morreu o. o 8, tá vindo outro lá embaixo. Aqui comigo. Tem um ali, ó. Derrubei outro. Não, não. Matei, matei Cadê o outro que eu matei, que eu derrubei, velho? Cadê? Vocês finalizaram? Boa Boa, garoto Quase que eu me suicidei, velho Como assim? Cara, eu não consigo pegar da, da caixa do cara Tá bloqueada Quero que eu tocar esse cara aqui Eu não consigo A caixa do cara tá ali, ó Tá bloqueada ali, ó Vem aqui, ó Será que é a mim? Ó, oh, se liga. Ó. Não sei, ah, não... foi o que eu matei, cadê? Eu não consigo é minha pegar. É porque é o meu coisa. Tu bloqueou, cara? Pros amigos Lute. não pegar Não, é meu loot. É meu loot. É porque tem um, aquelas opçãozinhas tipo os seus poder lá na frente. Hum. Aí eu aí tem um que. Quando você é, mata seu primeiro, bloco uso, bloco, né? a primeira coisa você ganha um, um loot especial. Mano, eu tô. Só você consegue pegar. Mas ah, não, é do, não é do, do cara. Ele dropa um, um item diferente. Por exemplo, agora eu e peguei que um uma. Ô galera, aí. Como assim? Ali no mapa É... Aquelas explosões que tem lá no COD É, amarelo, parece é um drone, que... mostra a localização pessoal. Fernando, Fernando, Fernando. Foi eu tô dele. Qual que é o teu nick? É, Fernando, F maiúsculo, Gotts, G maiúsculo Tudo junto Ó, tem um cara aqui, ó Tá debaixo da água, debaixo da água Ele nadou ele, nadou, ele nadou, ele nadou Ué, finalizou? Como assim? Ele morreu afogado? Ah, ele morreu afogado, velho você acredita, é que ele <risos> se morreu, matou? Velho. Ele se matou, sei lá, bicho você conseguiu... Tem um cara aqui. Olha isso, ele vem na água e morre, velho. Ele não tá deixando eu matar, mano. Tá acontecendo, velho? Hã? O que tá acontecendo, mano? Você conseguiu encontrar meu níquilo? Ah, mano, na moral, velho. Sabe o que eu ainda não peguei, João? Gelo, mano. Eu não consegui pegar gelo em nenhuma partida ainda. É porque não é ranqueada? Ó, tem outro vindo, ó. Olha lá, ele cai na água e morre, velho. Estranho, mano. Ó, os caras tá caindo na água e morrendo, velho. Sozinho, sozinho. Mano, eu tô gravando. Depois vocês vão ver que não tô mentindo. Hã? Não, tipo, eles entram na água pra atravessar e morrem. Simples assim, ô. Tá, tá difícil, hein, ô, ô, ô Luiz? Essa motinha aí, mano. Querendo morrer, é desgrama. Você achou. Você achou gelo, João? Eu não achei, mano. Não, nessa partida aqui não pega. Derrubei um. Matei, boa. Caraca, batendo. Derrubei dois. Opa, boa. Porra, peguei. Peguei dois ali. Tava lá do outro lado ali, ó. Peguei eles, Não, mano. Não, não, não era não. Esses daqui não era não. Na moral. Morreu Morreram o. o... Não, não morreu. Caiu. Caiu. Já tenho, mãe. Pode ir pra que ainda tem. E não era boot, mano. <risos> na moral, Eu ia levantar o um amigo com uma travessia. Com Boa. Com Ai, mesmo. meu Deus. Melhor, Caraca, gente! Isso. Boa, garoto, valeu. Mandou muito. Que eu, eu não tenho um verde, é, é mira até Tipo, ela vai mostrar os inimigos Quando ela ficar vermelhinha assim, é porque Ela mostra a cor do inimigo É, quando eu matei o cara foi... um cara aqui Derrubei Vamos lá, gente, vamos ganhar, véi Será que nós ganha? Vou ganhar sem matar ninguém Mano, acabei de matar, de derrubar Mano, acho que eu derrubei alguém e acabou de morrer, velho eu, eu quero trocar a minha arma Na verdade, deixa eu ver, cadê? É que nós, a gente, tira a gente, né? Não, aqui, ó. Começo Ó, tão atirando em vocês aí, hein. Ah, é boot, mano. Esse é boot. Caraca, sai daí, ô Lu. Derrubei também, boa. Derrubei outro, matei ali. Tá vindo dois aqui, mano. Derrubei. Matei. Tá todo mundo aqui, manos. Cuidado aí. Eita, me aqui. Peguei. Peguei. Peguei. Nossa, eu tô representando, manos. Caraca, velho. Olha o tanto ali doido. não é. Quatro, tem um squad E por que que eu peguei um bastão? Vamos lá, tô roxando, manos. Eu ganhei um ticket ouro Ganhou um ticket ouro? Ei, ei. Vamos lá mano, tá. vamos ganhar essa Boa garoto, nossa Boa demais velho ah, Ganhamos eu falei, eu disse que eu ia jogar bem Joguei, representei, não representei Agora eu acho que eu mereço seu like, mano Então já vai lá no botãozinho de gostei, mano Se você não é inscrito, chegou até aqui e falou Mano, eu tava em dúvida se eu ia me inscrever Agora você já tem certeza, clica nesse botãozinho vermelho Aqui, mano, quer jogar comigo? Bora no meu Instagram, não esquece, velho No Instagram eu respondo todo mundo, tá ligado? Lá eu passo o link do meu WhatsApp Lá a gente conversa, tá ligado? Eu respondo todo mundo Que tá lá, fora que tem algumas paradas lá que eu posto Também, que eu gosto de postar, às vezes, alguma coisa do setup aqui ali, beleza? Então é isso, eu espero de verdade, você tenha gostado, mano. Tamo junto, meizão de dezembro aí. O setupzão vai estar tá de Natal, tá ligado? E é isso, tamo junto. Até a próxima.